Quando o personagem vive momentos introspectivos ou está sozinho em cena, é comum que coisas passem pela sua cabeça. Então, o intuito deste vídeo é te ensinar a marcar os pensamentos de personagens. Assim que você terminar de assistir a este vídeo, compartilhe-o com algum amigo escritor. Não guarde conhecimento com você. Conhecimento deve ser disseminado. Estou contando com você, ok? Alguns escritores costumam escrever os pensamentos de seus personagens sem qualquer marcação, apenas informando por escrito no final da frase que se trata de um pensamento. Contudo, particularmente, eu não uso assim, porque isso exige do leitor uma atenção desnecessária para entender o que é pensamento e o que é intervenção do narrador. Quando o leitor decide ler um livro, ele busca a melhor experiência possível. E nós... Como profissionais do livro, precisamos oferecer o melhor conforto possível para que ele se concentre apenas na trama. E esse conforto vem de um conjunto de fatores. A cor do papel, pois, quanto maior for a alvura, maior também será a reflexão de luz, o que levará à exaustão da visão. O tamanho da fonte, pois, mesmo alguém com a visão perfeita, letras tão pequenas cansarão a leitura. o espaço entre linhas, pois distâncias muito estreitas farão com que haja mais texto na página, o que deixará o leitor com a sensação de não render a leitura. O tipo de fonte, pois algumas delas são próprias para a leitura em papel, enquanto outras são mais utilizadas no ambiente digital, E também alguns recursos de adição, como grafar os pensamentos de modo que o leitor consiga entender de cara quem está pensando e quem está falando o que. Nesse exemplo, por ser uma frase curta, é até fácil bater o olho e entender. Mas em trechos mais longos, a coisa se complica. Veja. Certo, essa parte em azul é claramente o pensamento do personagem e a parte em amarelo é o narrador, pois está falando sobre o personagem. Mas e a parte em branco? Você consegue dizer se é o personagem que está pensando com seus botões ou se é o narrador fazendo o papel dele? A ambiguidade está aí. E olha que esse parágrafo nem é tão longo, mas ainda assim, quando você bate o olho, fica com dúvidas. E essa duvidazinha já é o suficiente para incomodar o leitor. Para uma melhor experiência de imersão, o leitor precisa se concentrar na história, nos personagens. Se o foco for comprometido com coisas secundárias, como parar alguns segundos para entender quem falou o quê, a experiência já não será a mesma. Assim, acredito que marcar o pensamento ajuda o leitor a investir atenção no que realmente importa, a trama. Isso nos leva a marcações de pensamentos. Existem mais de um tipo de marcação. Então vou começar com a primeira, as aspas. Vamos ver como ficam os exemplos já mostrados agora com aspas. Um pouco melhor, não acha? Pelo menos dá pra saber que aquela frase que nos deixou com dúvidas era pensamento do personagem. Mas também não acho uma marcação ideal, pois se o pensamento do personagem for muito longo, apenas uma piscadela já será o suficiente para que o leitor se perca, ainda mais se o pensamento for de uma página para outra. A Andros Editora está com uma promoção imperdível. Kits temáticos com 5 livros cada de 149,50 por apenas 39,90 e com frete grátis. Os temas são: terror, fantasia, amor, distopia.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 É a que considero a mais eficaz, pois, além de visualmente ser muito agradável, é uma marcação que não deixa dúvida alguma porque é diferente da fonte regular. Trata-se do itálico. Veja os exemplos anteriores, mas agora com o itálico. Agora sim, bem melhor, não? Independentemente do tamanho do texto, você bate o olho e consegue entender que, onde é itálico, trata-se do pensamento do personagem. E, se quiser, você também pode combinar as aspas com o itálico, embora eu acredite que não precisa. Veja os exemplos anteriores, mas agora com a combinação das aspas com o itálico. Mas atenção quanto à fonte utilizada no seu livro. Quando ela não tem serifa, que são aqueles pezinhos e prolongamentos laterais das letras, o itálico é formado apenas por uma leve inclinação das palavras, o que não dá o visual que a gente precisa para esses pensamentos. Nesses casos, o melhor para publicar sua história é escolher uma fonte serifada. Sou editor de livros da Andros Editora há mais de 20 anos. Nesse tempo publicamos mais de 200 livros. Sabe qual foi a fonte que utilizamos em todos eles? A Palatino Linotype. Além de sua forma regular ser mais agradável à leitura, o seu itálico tem uma diferenciação bem marcada, ideal para o propósito deste vídeo. Seguem mais algumas sugestões de fontes para você escolher para quando for publicar seu livro. E como sempre digo, não há certo ou errado na escrita de livros, e sim o que funciona e o que não funciona. Você pode não marcar pensamentos ou pode marcá-los usando aspas, itálico ou uma combinação dos dois. A escolha é sua. Contudo, avalie bem como essas escolhas afetarão a experiência de imersão do seu leitor. Como ele vai se sentir ao virar a última página do seu livro será determinante para um uau ou para um ufa. Mas agora eu quero saber, qual é a sua preferência na escrita de pensamentos de personagens? Escreva isso nos comentários explicando o motivo dessa preferência. Isso nos ajudará a entender qual é o seu estilo de escrita. E quero recomendar um vídeo que ensinará você a usar os travessões para grafar as falas de seus personagens. Clique na imagem e o assista agora. Um abraço e até o próximo vídeo.